Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Rede Record de Televisão. Ele tem se destacado no Brasil e no mundo como um dos religiosos mais influentes no cristianismo. Não existe praga maior na face da terra do que a religião, mesmo a religião evangélica. Há, porém, muitas pessoas que não apoiam o seu trabalho de evangelização, pelo costume que ele tem de pedir dinheiro constantemente. Meu Deus, eu quero dinheiro. Dinheiro, mas eu muito dinheiro. E nos meios de mídias, essas pessoas não perdem a oportunidade para criticá-lo. Uma espécie de desabafo, já que ninguém pode contra ele. Ninguém vai me destruir. Ninguém, ninguém tem condições de me destruir. Eu desafio quem possa me destruir. Para os evangélicos, ele tem o dom sobrenatural de expulsar os demônios das pessoas. Ele pode manifestar. Não adianta, eu não mandei ficar de pé. Vamos, não adianta se esconder. Vamos? Não adianta resistir. Não adianta resistir. Não adianta resistir, satanás. Todo o inferno! Já para outros, tudo não passa de truques de hipnose. Às vezes nos perguntamos, esse Edir Macedo acredita mesmo em Deus? Bom, ao ouvirmos essa declaração dele, ficamos na dúvida. Deus não tem nada com isso. Você planta uma semente, aquela semente vai nascer. Com Deus ou sem Deus, ela vai nascer. É ou não é? Sim ou não? Nenhuma criança vem pela direção de Deus ou pela manipulação de Deus. De forma nenhuma. De acordo com Edir Macedo, não faz diferença nenhuma acreditar em Deus. É ou não é? Aplaudir a Jesus com palmas é um costume comum em igrejas. Mas, na igreja do Edir Macedo, jamais aplauda com palmas o Espírito Santo. Ao contrário, use as mãos para pôr no bolso e doar dinheiro para ajudar ele a pagar as contas. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão em bolso. Diante do que você ouviu, teria o Edir Macedo já blasfemado contra o Espírito Santo? Mas o que pensar de um homem de Deus que usa o púlpito, local considerado sagrado, para xingar? Droga! se cumpre ou então nós somos os mais desgraçados da face da terra essa é a minha fé e a pergunta é quem é o poderoso Edir Macedo o homem que escreveu uma belíssima história de empreendedorismo mas que também acumulou muitas polêmicas ao longo de sua carreira eu estou pouco me incomodando que haja inimigos que cresçam os inimigos que falem eu deixo de falar eu vou continuar na minha fé e eu duvido que eles venham me derrotar. Então, se você quer saber algumas verdades sobre esse bispo controverso, vem com a gente descobrir o que aconteceu com Edir Macedo. Edir Macedo é um dos homens mais poderosos e mais ricos do Brasil fundador de uma das maiores organizações religiosas, a Igreja Universal do Reino de Deus. Tudo começou há mais de 40 anos atrás. Nos primeiros anos da Igreja Universal, o principal líder da organização era seu cunhado, o pastor Romildo Ribeiro Soares, que depois veio ser conhecido como R.R. Soares, e Edir Macedo era dinâmico determinado e a ambição falou mais alto e ele despertou que não estava ali na igreja para ficar na sombra do cunhado ele precisava brilhar se destacar e começou a projetar uma forma de conquistar o seu espaço e não demorou muito e Edir Macedo finalmente conseguiu se tornar o líder da organização e o rompimento com o cunhado Romildo Ribeiro aconteceu resultando até hoje em uma rivalidade que com certeza ainda vai se arrastar por muitos anos. A Igreja Universal começou a se destacar entre as demais, por trazer algo aos fiéis de diferente, a teologia da prosperidade. Para Edir Macedo, a riqueza material é uma bênção de Deus, e seus fiéis têm a obrigação de firmarem um compromisso em ajudar a instituição, se tornando como sócios de Deus. Aqueles que se sacrificarem, que lutarem, que nos ajudarem, Deus vai enriquecer. Porque o altar é lugar de sacrifício e só fica no altar aquele que sacrifica. É aí que entra a famosa fogueira santa. Você sacrificou na fogueira santa? Eu já sacrifiquei três carros, o último o sacrifício que foi domingo foi 130 mil reais. Ao se comprometer a fazer parte dessa sociedade, o fiel tem o direito de ser beneficiado e ser rico, assim como foram ricos os reis que a Bíblia relata. Aqueles que se esforçarem para contribuir, para nos ajudar, Vão ser ricos. E com isso, apegado ao sistema monetário, a Universal do Edir Macedo cada vez mais ganhava espaço no território brasileiro, se tornando um fenômeno. A minha história é uma história de superação, né? A IURD, como é chamada, hoje tem mais de 8 milhões de fiéis em mais de 180 países. Edir Macedo moveu e move multidões e construiu um império empresarial na área da comunicação social, alegadamente usando os dízimos que recolhe dos milhões de fiéis. E através dessas arrecadações incessantemente doadas pelos fiéis, Edir Macedo acumulou ao longo dos anos uma fortuna e tornou-se um dos empresários mais ricos do Brasil. A minha capacidade, a minha inteligência, a minha sabedoria, na realidade não é minha, é o um poder do Altíssimo que age em mim. Sua vida é regada ao luxo e o que há de melhor em conforto. Ele voa em um jato privado e tem um luxuoso apartamento em Miami. Já os fiéis, se conseguiram ficar ricos também, isso não sabemos. E o pastor da Igreja Universal trabalha para enriquecer você, mas nós pastores não temos nada. O que sabemos é que mesmo Edir Macedo, com todo o seu patrimônio, ele ainda continua a exigir que todos os seus fiéis paguem o dízimo à igreja, que é o famoso 10% dos rendimentos. A oferta que você coloca no altar é tão sagrada quanto a Bíblia. É tão santa quanto Jesus. A Igreja Universal chegou no país de Angola em 1992 e com o tempo conquistou quase meio milhão de fiéis. A Angola sempre foi muito generosa com Edir Macedo, onde mantinha conexões políticas e incluindo também o direito de operar emissoras de TV e rádio. João Leite foi um bispo que comandou a igreja até o ano de 2017. No final de 2019, pastores da Universal em Angola publicaram um documento acusando os gestores brasileiros de racismo, discriminação social, humilhações públicas e, aparentemente o mais importante, evasão de divisas. Os dízimos e ofertas dos fiéis angolanos eram trazidos para o Brasil de forma ilegal. Em Benguela, 16 pastores angolanos entregaram um manifesto à direção da URT onde manifestaram descontentamento face ao rumo que a igreja está a tomar. Os denunciantes convocaram negociações com a cúpula brasileira, porém sem resultados. Fique patente a todos uh, que nos acompanham que não existe qualquer tipo de negociação possível com a outra ala. Não existe negociação porque foi dada a oportunidade, no princípio, depois de ter despoletado a situação um, em 28 de novembro do, do, do ano passado, né? é, pediu-se que fôssemos então à conversação. E a outra ala negou-se a conversar, a negociação passiva. Passou o tempo e em junho de 2020 algo drástico aconteceu. Os pastores brasileiros são expulsos de um dos principais templos do país. No meio da confusão, percebemos que os pastores angolanos exigiam que os seguranças e alguns pastores brasileiros abandonassem a Catedral do Morro Bento o que acabou por acontecer. Nós até não sabemos, segurança da igreja. Não sabemos por que está que, que acontecendo isso. Os segurança querem impedir a manifestação justa dos pastores. Tem que sair fora. E a ruptura aconteceu, sendo confirmada dois meses depois. A prática do racismo, a prática da evasão de divisa, a prática do, de corrupção ativa e passiva, e por essa razão, nós, angolanos, viemos hoje declarar rotura com a gestão brasileira. Nós, de hoje em diante, não teremos mais nenhum convênio com a gestão brasileira. Há divergências a respeito do tamanho da ruptura. Para a cúpula da Universal, afirmam perder 30 dos cerca de 300 templos que tem no país, enquanto que os angolanos dizem ter o controle de 220 templos. Com essa queda pela disputa do poder, muita coisa que antes não eram reveladas veio a público, como o faturamento das igrejas Universal em Angola, 80 milhões de dólares por ano. Você era obrigado, você era... É ensinado a como tirar o dinheiro das pessoas, por exemplo, na fogueira santa. Você tem que chorar. Olha, você tem que inventar isso. Você tem que mostrar testemunhos disso, daquilo, quer dizer, situações que você sabia que eram apenas para convencer as pessoas a dar. E Edir Macedo diz acreditar que o João Leite, agora ex-bispo da Universal, estaria por trás de uma conspiração em Angola, auxiliado por um outro ex-bispo de nome Alfredo Paulo. Ao realizar uma transmissão via internet, Edir Macedo fez algumas palavras que pode ser entendido como uma ameaça aos dois. Eu peço que você que está nos assistindo, que por acaso esteja dividido entre o meio lá, meio cá, você que está inseguro, você que talvez por questões problemáticas, problemas pessoais, você está nessa insegurança. Fuja dos rebeldes, fuja, mas fique longe dele, longe. Tire os seus entes queridos, não deixe-os perto, porque o que vai acontecer com eles, meus caros, já está determinado e não há quem possa mudar. Em agosto de 2020, o Diário da República divulgou o resultado de uma assembleia que sacramenta a dissolução da diretoria brasileira da Universal no país de Angola, encerrando uma disputa que se estendia depois de um bom tempo. Depois o Diário da República... Ontem publicado, podemos então alegrar os nossos corações que a reforma em Angola é um fato verídico. Eu apelo aos obreiros, aos membros, à reconciliação. Finalmente Angola conseguiu um grande feito provocaram uma enorme queda na instituição religiosa universal e pôs muitos bispos para correr. E 2020 foi um ano muito difícil para Edir Macedo nesse país. Angola acendeu o sinal de alerta contra a Universal. Qual será o próximo país?